Olá, amigos! Tudo bem, você já importou já fez a compra aí no Kino AliExpress e você quer acompanhar o seu pedido? Você vai clicar aqui nessas três listrinhas aqui e vai ver em meus pedidos. Aqui são os últimos pedidos que eu fiz vou clicar nesse aqui a princípio ele vai ficar assim ó. lá eu acho que o, o correio de lá não atualiza rápido assim você vai clicar aqui o número de rastreamento vou colocar o dedo em cima e fixar tá vendo copiou você vai vir aqui ó nesta primeira opção Esse link aqui embaixo, pronto. Global carrinho. Global.carrinho.com. Vai colar o item. Ele pode ser mais de um item. Quer ver? Vou dar enter e foi outro, tá vendo? mas a gente quer só esse aqui. Aí você vai vir. E agora apareceu o código dos correios aqui para o Brasil. Tem o um código aqui da China e ao lado você pode ver o Brasil. Aí você vai lá no site do correio. você se acessar base aqui correios e vai digitar em rastreamento o seu código. E aqui você vai ver bem melhor Onde está o seu produto O meu produto saiu Da Malásia E acabou de chegar em Curitiba No dia 17 do 1 Ele chegou em Curitiba Lá no no aliexpress ele está tá a caminho ainda como se ainda não tivesse chegado no brasil mas aqui pelo código aqui do correio do brasil que atualiza bem mais rápido ele já chegou em curitiba é isso aí galera não se esqueça não se esquecer de ver os links aqui no final link do curso Academia do Importador. Olha aqui. Ó. É isso aí, um abraço. Até o próximo vídeo.